E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. seguinte vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para tá recebendo todos os vídeos que saem aqui do canal. O link tá encurtado, galera. Por que o link tá encurtado? Porque o YouTube não me dá um centavo. Sabia, eu curto o link para tentar ajudar alguma graninha aí, né, mano? Porque eu faço muito vídeo e tá? tal, vocês sabem, porque eu já expliquei muitas vezes, mas tem para tentar explicar pra quem é inscrito novo no canal e também não sabe porque eu encurto o link. Então, se você quiser é, me ajudar, ué. tem um link curtado. Se você não quiser me ajudar aí direto pro DEM, tem um link normal, beleza? Beleza, só pra vocês entenderem. Se não tiver na descrição, tá nos comentários aí fixado. Então, vai lá e lê os comentários antes de deixar dislike ou comentar alguma coisa aí é, relacionada ao MIC, beleza? E galera, eu tô aqui na comunidade do canal, porque aqui é onde que quer ver. Dá pra conversar com a galera, né? Dá pra, é, tipo assim, eu converso com as pessoas por aqui, né, mano? No canal, pergunto o que vocês que querem. Aí, ó, fiz isso aqui que é um antes e depois acabei de postar. Faz uns olha lá, pra você ver 20 minutos atrás. Olha lá, fiz o que ver, o cartão... o cartão normal, peguei lá, né, mano? E depois fui lá e editei. Se você tá afim de comprar um cartão um banner, fala comigo, mano. vou deixar que ver aí, meu Facebook e o Instagram. Se você quiser entrar em contato aí depois. Instagram, Facebook, sempre eu tô online lá, daí a gente conversa, troca umas ideias, vê o preço certinho E eu faço as coisas pra vocês, se você quiser começar seu canal, não importa do que, que você vai fazer seu canal, mano Eu sei fazer banda de pequeno jeito, Morou. Lembrando, vamos deixar aqui uma meta de 80 likes aqui, beleza, galera? Beleza, tô entrando aqui no dedo, não se esquece de deixar o seu like, é muito importante, beleza, meu parceiro? Eu não tô gravando dentro do meu quarto, tô gravando aqui em outro quarto, daí quer ver? É bem, é bem capaz do áudio estiver meio diferente do normal, né? mas Espero que esteja bem E a Facecam também esteja normal Porque, tipo assim, eu tenho de fazer vídeo E eu tô com uma frequência boa aqui no canal E quero sempre deixar essa frequência excelente pra vocês Eu vou achar um jogo legal pra mim Trazer aqui pra vocês Vou mostrar minha conta aqui pra vocês, galera Minha conta basicamente tá assim Se vocês ouviram um barulho é porque eu não tô usando o mouse Eu tô usando só o notebook mesmo, trecando no notebook Não sei se vive, é, o negócio aqui de scroll do notebook Então basicamente tá assim Mas aqui, mano, não vem comentar merda Vai falando assim que o Fabrício o dono do jogo me deu item, me deu alguma coisa. Eu tive de upar as coisas, pegar meu estranho aqui e fazer PVP, galera. Tem que vir algum f comentar aqui, ó. Ai é mesmo de ah. desgraça. Não! Jrotem! Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não sei o que é fácil. O cara te ajudando, não sei o que. Cara, presta atenção, mano. Se o cara me ajuda nenhuma arma, nenhum item, não quer dizer que eu vou ser o top do DD Tank, não, meu parceiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então beleza né, era só pra falar isso Minha arma tá 10, meu, uh, é, meu chapéu tá 5 e minha roupa tá 5 Vou tentar colocar mais 12 aqui Já vou ir direto assim mesmo Primeiro eu vou colocar essas coisinhas aqui pra falhar Beleza Aí, não tem como porque falta o símbolo Aí, eu coloco o símbolo aqui, já era, vai lá, falha Aí tá mais 10 Isso aqui, coloco o símbolo Isso aqui, vai falhar mesmo Falhou, beleza Agora vamos tentar mais 11 quem confia já vai digitando um aí nos comentários, que eu acho que vai dar certo, hein? Se pá, né, mano? Vamos ver, vamos ver. É, beleza? Me desculpe esse barulho, né, mano? Fazer o quê? A vida. Falhou. Será que vai falhar todas, mano? Isso aqui deu um trabalho pra conseguir, galera. Que pena. Daí eu vim fazer essa evolução pra vocês. Espero não falhar todas, não, mano, porque dá um trabalho. <música> Opa, aí sim hein, mais 11 Será que... Vamos tentar um mais 12 aqui, galera Tentar Se a gente consegue Tentar com isso aqui por enquanto Só pra... Eu sei que vai falhar mesmo Minha que foi pra mais 10 de novo Porque eu tava achando que foi pra mais 10 Agora vamos tentar Quem confia, digita um nos comentários E vamos ver se vai mais 12 Nível... Eu... É, vamos ver, vamos ver Vai, vai, vai Dá certo, dá certo Porque deu trabalho pra comprar isso aqui Ah... Tentei né galera, pelo menos mais 11 foi né